Meus amigos, se você que tá assistindo é fã de Mortal Kombat, eu tenho certeza que você gosta pra caramba de Mortal Kombat Shaolin Monks. Né? Eu acredito que 99% dos fãs aí dessa franquia maravilhosa curtem esse jogo de ação e aventura, enquanto aqueles 1% é... Por que, que eu tô comentando isso? Recentemente, ou melhor, já tem um tempinho na verdade, né? o nosso querido Char, que nós já trouxemos vídeo aqui do canal dele essa semana pra vocês aqui relacionado ao Liu Kang Zumbi, fez uma representação do que seria ali o Shensung Tsung do Mortal Kombat Shaolin Monks no Mortal Kombat 11 e o resultado ficou muito da hora, cara. Então é isso que eu vou trazer aqui pra poder mostrar pra vocês. Se você já tá curioso aí, deixa aquele likezão maroto, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Uma YouTube, Se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no procedimento, acesse o nosso site que é o meialua.net para ficar podendo as notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos, e considere se você puder se tornar um membro ativo aqui do canal poder ter acesso a recompensas exclusivas como o nosso grupo do Whatsapp, a gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias com a galera que já faz parte do grupo, ter acesso a nossos sorteios exclusivos aqui para membros que a gente vai fazer ainda em 2023, e ter o seu nome, obviamente, eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, veja esse vídeo até o final, deixa aí um comentário também acerca do tema proposto e o seu likezão que já ajuda imensamente beleza meus amigos? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conferir esses conteúdos aqui que o nosso querido Char fez e mais uma vez lembrando pessoal, do canal dele vai estar tá aqui embaixo no comentário fixado para vocês conferirem lá esses trampos que ele faz aí relacionados aos mods do Mortal Kombat 11, que ele cria essas coisas aqui cara e são muito, muito legais, tem muito vídeo relacionado ali aos Mortal Kombat clássicos que ele faz representações pro Mortal Kombat 11, entre outras brincadeiras também, então eu recomendo que vocês acessem o link aqui embaixo e deem uma conferida lá. Então vocês estão ligados né, meus amigos, aquele Shenzung do Mortal Kombat Shaolin Monks com aquela roupa roxa e tudo mais, bora dar uma conferida aqui nesse videozinho e aí depois eu trouxe até uma imagem comparativa aqui para vocês do Shenzung do Shaolin Monks, coisa do Mortal Kombat 11 que ele fez, tá bem legal, simbora! Olha o garoto aí, rapaz. E o Night Wolf do Mortal Kombat 3, hein? Reparem. Ó, vejam só que muito louco. Essa roupa totalmente roxa aqui. Com essa outra peça de roupa aqui também, né? Atrás dessa blusa roxa e tudo mais aqui, ó. Com esse aspecto mais amarronzado também. Que eu daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês uma imagem mais próxima pra gente poder fazer um comparativo. Mas vejam só. Que muito foda! Olha só os detalhes aqui na parte de trás. Ficou bem legal aqui essa mescla, né, do roxo com esse amarelo, eu poderia dizer, aqui atrás também. O Shang Tsung ele já está com aspecto de velho mesmo como ele tem no Mortal Kombat 11. E aí as modificações também em termos de cores que ele fez nos itens, né, que ele utiliza dentro ali do seu gameplay. Ó, esse vessel das almas aqui também, ó, ficou bem legal o aspecto roxo nela. You have a ah, rapaz, muito louco, velho Meu Deus do céu, não mostra isso não O YouTube não gosta não, opa, beleza, não mostrou não, tá de boa Cara, que muito louco, velho O Night Wolf do Mortal Kombat 3, que ele fez também com os mods Ó, combaça ali do Xangão Cara, ficou muito legal esse detalhe da roupa roxa dele ali do Shaolin Monks Eita, olha uma brutalidade acontecendo, rapaz. It has begun. Que legal, mano. Ele mandando a frase clássica ali com essa roupa dele, velho. Inclusive, meus amigos, eu até deixei separado aqui pra gente poder fazer um comparativo. Vejam só. Esse é o Shinsung, do Mortal Kombat Shaolin Monks. E esse daqui é a representação que o Char fez, né? Do personagem no MK11. E vejam só os D. De... Claro que a sombreira aqui, ela é muito característica do próprio Shinsung no Mortal Kombat 11, né? Faz parte das skins dele e tudo mais, que a gente já tá acostumado a ver ele no jogo. Mas, vejam só os pequenos detalhes, cara, com relação às roupas do Shaolin Monks aqui que ele tá utilizando. Como, por exemplo, essas listras passando aqui com esses quadradinhos brancos que tem também nessa roupa dele, como a gente pode ver aqui no Shaolin Monks. E também, ó, a gente tem essa espécie de roupão, por assim dizer, roxo aqui, que também tá sendo representado no MK11. E aqui, ó, como eu comentei lá no início, tem essa outra peça de roupa também marrom que também foi adicionado aqui nesse outfit né vamos dizer do Shinsung no Mortal Kombat 11 também então assim cara ficou bem legal ele já pegou o Tsung com o aspecto envelhecido que a gente tem no MK11 mesmo para poder fazer essa correlação já que o do Shaolin Monks inicialmente é velho também então eu gostei demais! E vocês viram o Night do Mortal Kombat 3? Inclusive ele fez outras representações das skins do Shaolin Monks no Mortal Kombat 11 também, ó como por exemplo, só trazendo aqui rapidão para vocês conferirem, aí se vocês quiserem acessem o link aqui embaixo no comentário fixado do canal do Char para vocês verem lá com mais detalhes o vídeo e tudo mais, o gameplay, mas ó nós temos também o Kung Lao do Shaolin Monks que ele fez para o Mortal Kombat 11 vejam só esses detalhes aqui ó, vocês podem ver o Shaolin Monks, Kung Lao skin PC mod Canal do Char, acessem lá Pra vocês conferirem esse vídeo aqui na íntegra E a gente pode ver aqui também Estes mesmos detalhes do Kung Lao Do Mortal Kombat Shaolin Mons, cara. Deixa eu até tocar aqui rapidinho Pra gente poder dar uma conferida ó. A gente tem aqui aquela roupa preta clássica Com esses desenhos aqui, né? Esses ornamentos aqui na frente também são bem legais O medalhãozinho aqui do Mortal Kombat Deu um toque muito especial Os braceletes dele, cara, muito semelhantes As caneleiras também Então assim, ficou muito, muito foda Pra quem curte, né, pra quem é fã do Mortal Kombat Shaolin Monks Por isso até mesmo que eu mencionei lá no início A questão de gostar pra caramba desse jogo e tudo mais Eu acho que isso aqui seria uma espécie de mod Que valeria a pena você pegar pra poder utilizar no PC Pra poder transformar esses personagens que a gente gosta tanto E trazendo, né, essas skins clássicas, assim, desses jogos Que a gente curte muito da franquia Mortal Kombat Então vejam só, até mesmo o chapéu, cara, que ele fez ali pro Kung Lao E obviamente ele tá trazendo aqui a skin do Shinsung que ele fez primeiro Do Shaolin Monks, ó tem mesmo o chapéu, cara, que é um aspecto simples, né, como a gente já conhece do Mortal Kombat clássico aí. Mas toda a skin dele clássica dessa maneira junto ao chapéu aí, cara, nossa, ficou muito legal, muito legal. Eu particularmente gosto muito, cara, desses trabalhos de skins que fazem e tudo mais. Obviamente ele não modifica em termos de golpes, é mais aparência mesmo, mas de qualquer forma, cara, é sempre muito legal que bom que ele cortou isso dali agora, porque o YouTube ia dar uma ferrada na gente aqui. Mas o Char já tá esperto com relação às limitações de anúncios aí. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aqui, trazendo aqui essa representação do nosso querido Xangão. Do Shaolin Monks no Mortal Kombat 11. E aproveitei poder mostrar pra vocês do Kung Lao também, pra vocês conferirem depois aí no canal do Char na íntegra. Espero que vocês tenham curtido. Coloca aqui embaixo nos comentários o que, que vocês acham, cara, desse tipo de trampo que o cara faz de pegar essas skins aí dos Mortal Kombats antigos e tal e fazer uma criação, uma representação delas no Mortal Kombat 11. Coisa que eu acho que a NetherRealm poderia fazer pra poder agradar aí os fãs, mas quando eles não fazem, tem sempre umas pessoas talentosas como o próprio Char aí pra poder fazer esse negócio pra nós, né? Deixem aí as suas opiniões, eu vou adorar.